Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, né? e hoje eu estou aqui em Viracopos, no aeroporto Viracopos, em Campinas, hein? E nós estaremos indo para Porto Seguro, voo direto, sabe por onde? Tudo Azul, é programa de fidelidade, Tudo Azul, de graça, passagem aérea, sabe por quanto eu paguei as milhas? 6 mil milhas para Porto Seguro, Campinas para Porto Seguro. Vou agora na sala VIP âmbar. Vou comer, beber de graça. Vou mostrar tudo para vocês. E vou ensinar vocês também a usufruir de graça. Com passagem aéreas, através de milhas, pontos do seu cartão. Voar através da companhia aérea parceira do seu cartão. E também usufruir das salas VIPs, as melhores do Brasil, de graça, sem pagar nada por isso. Se deve estar se perguntando, ah, tem anuidade de cartão de crédito não tem anuidade nenhuma você consegue ter o cartão de crédito tendo anuidade isenta por gastos por afinidade por relacionamento ou não ter anuidade nenhuma no seu cartão de crédito e é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje aqui as escadas que você viu pelo embarque, eu vou agora pro lado direito na parte de desembarque, agora eu estou mostrando para vocês ali, ó. Daquele lado de lá, do lado de lá, que vocês vão ver o um embarque, e através do embarque eu já vou passar a sala vida. Tá certo? Acompanhe comigo então. Se não tem um cartão de crédito bom, que te dá acesso a LaVip, por exemplo, você vai gastar dinheiro aqui, por exemplo, no Franz Café, que nem o pessoal tá aqui agora, é se alimentando no Franz, tá vendo? E por não ter um cartão bom. E um cafezinho desse, pra você ter ideia, por exemplo, ó, um prato aqui de comida é reais, né? Eu tô mostrando para vocês aqui, conforme tá no cartaz aqui do do é o café, né? Então, o suco, tá vendo, R$ reais. Um cappuccino, tá vendo? Frans Café, R$22,0, reais, 20 reais. Geralmente aqui o café você vai pagar é, 9 reais, 12 reais, dependendo do lugar que você está aqui no aeroporto, né? Então é importante você saber todos os benefícios que o seu cartão de crédito dá. E o nosso canal há mais de 5 anos e meio já, na plataforma do YouTube e em outras redes sociais, sou um dos maiores influenciadores é, digitais do Brasil e do mundo. Em termos de cartões de crédito, bancos, milhas aéreas, pontos e tudo mais, você encontra no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tá? Já estou passando aqui pelo embarque para que vocês possam conhecer a sala VIP âmbar aqui no aeroporto da Copos, tá certo? Pode ter certeza, o que a gente produz no nosso canal é de altíssima qualidade, que é muito carinho para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Já vamos entrar para o embarque. quantidade de pessoas que estão gastando dinheiro em restaurantes, cafeterias, aqui no aeroporto. Dá uma olhadinha aqui no, no Starbucks para vocês verem. Capitão de renda. Opa! É, boa, amigo. É, é. Beleza. E vocês viram aí, o pessoal me reconheceu, né? E é assim. E aqui na, do lado direito, após o dia do grão, já é essa o que eu chamo atenção para vocês é o seguinte, observem a quantidade de pessoas que estão gastando dinheiro sem ter conhecimento que poderia estar aqui dentro comendo e bebendo de graça. Agora dá uma olhadinha para vocês verem. Nós temos muito trabalho para fazer referente a isso. Tá? Ajudar essas pessoas a mudarem o comportamento. Logicamente que uma sala não aguentaria essa quantidade de pessoas, mas um fluxo de pessoas usando a sala VIP faz com que o aeroporto traga mais salas, né, então é aqui que nós estaremos indo, na sala Eu estou com a máscara porque eles, ao passar aqui no aeroporto ainda, eles exigem que você use máscara quando você entra pelo check-in, mas depois já acabou, tá? É gostoso, gratificante você ser reconhecido, né, nos lugares o pessoal me reconheceu, né, e, e é bom que o vídeo pegou, que vocês viram, aí. A gente tá aqui na nós vamos usar o cartão Pride Pass. Aqui aceita o lounge aqui também, tá? Menos o Dragon Pass. pessoal, com o Priority Pass. Tá? Esse aqui é o cartão Priority Pass americano, que é ilimitado em VIP e com convidados. Ok? Bem, gente, a gente tá aqui na VIP, Andor Club e agora é o do almoço. Então, o que tem no almoço aqui? Dá uma olhadinha. Sopa. Ó, sopa de abóbora, arroz. Trogonofe de frango, tá? Aí os docinhos saladinha de fruta que acabou de chegar, lá, saladinha de frito, saladas, né, verde, aqui também tem, ó. muito gostoso, pães, né, e a cada momento vai mudando, café da manhã, almoço, tá, e eu tô com máscara, que devido a estar perto dos alimentos, eles pedem que use máscara, tá, então, só para entender, e aqui estão tá os pratos, pra esse alimentão, que eu vou pegar aqui agora, aqui atrás tem uma geladeirinha, ó, deixa eu mostrar para vocês, A mão, né, os copinhos, que é bebidas, não de aqui, ó, refrigerantes, chás, suco, refrigerante, água com gás, água sem gás, cervejas, tá? E, e tem destilado também, só pedir para eles no bar que eles têm destilados também, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a sala de ponta a ponta, dá uma olhadinha aqui. Caso vocês tenha... queiram você fazer uma reunião, uma live, uma live e tal, tem esses espaços fechados que você pode escolher. Tem cliente dentro, então eu não vou abrir, mas você tem esses espaços também que vocês podem escolher, Tá? É, é pouquinho? É pouquinho, mas você pode repetir, né? Então, peguei um pãozinho de cebata Uma saladinha, ó Só um pouquinho de sal Um vinagretinho, né? Um, um azeite ó, Um azeitinho Pronto, né? Para saladinha E você vai se alimentar aqui Você viu como que eu fiz? Peguei o cartão para a Apresentei com o comprovante de passagem De graça, o cartão é ilimitado, né? Eu posso levar... Dois convidados que eu visita neste cartão, eu teria outros de outros cartões ilimitados. Mas se tivesse aqui duas, três, quatro, cinco saladinhas, eu poderia conhecer todas se eu quisesse através dos cartões que eu tenho. E vou explicar para vocês passo a passo como que você também vai usufruir disso. Né? Dá uma olhadinha nesse espaço aqui para vocês descansar, dá uma olhadinha, vou postar pra vocês. Né? Depois do almoço, descansar gostoso, Essas cadeiras maravilhosas. Gente, tá divino, ó. Hum. hum. Uma delícia. Um ovinho. Chique, né? E uma aguinha. né? uma beleza. Uma água dessa lá no aeroporto? 10 reais, viu? 15 reais uma aguinha dessa. Aqui é de graça. E você tá esperando o quê? para vir conhecer com a gente, com quem você vai usufruir de tudo isso, totalmente grátis. Os destilados, dá uma olhadinha Marula Uma delícia Balantais, Red Label Camp Olha aqui, mais bonito, né? E o vinho, aqui mesmo você se serve Se quiser algum que não esteja aqui Você pede para o atendente eles tiram para você aqui ó. Vou pegar um vinhozinho Olha gente, esse daqui É uma delícia Vou mostrar para vocês uma beleza. Uma beleza. tem um cartão de crédito bom? Porque esses cartões aqui, ele facilita para você os acessos sala VIP. Então, por exemplo, tem um cartão Dux, por exemplo, é o número do Brasil, né? Então, você tem acesso ao Private Pass, ao Lounge Key. Um cartão como o azul Infinity, por exemplo, que dá passagem aí grátis, né? Então, você viajaria é, com duas passagens grátis, nacional ou uma internacional. Uma nacional e uma internacional grátis, sem pagar nada, né? usando os pontos que o cartão te dá. Então, você tem um cartão como esses, que são bons e que tem benefícios que levam você a sala VIP, a voos internacionais, nacionais, acúmulo de pontos e milhas, esses cartões fazem com que você tenha mais benefícios mais rápido que aqueles outros comuns. Então, aqui no canal eu vou explicar para vocês isso. Qual é o melhor cartão para você acumular pontos e milhas mais rápido? Como fazer para ganhar? pontos, milhas e poder viajar de graça. Poder entrar em uma sala VIP de graça e passar vergonha em nenhuma sala VIP, né? Lounge key, Dragon Pass, Priority Pass. Tudo isso no seu cartão de crédito. E você se pergunta assim, mas tem anuidade, Leandro? Nenhuma anuidade de nenhum desses cartões. Passagem aérea grátis, ó. Transfer urbano de graça, chip de viagem grátis e também aluguel de veículo grátis. Tudo isso que o seu cartão te dá. Além de benefícios residenciais, em viagem como é, seguro de viagem, perda em roubo de cartão, garantia estendida, seguro proteção de compra, seguro proteção de preço. É, você tem conexão aérea, perde o voo por algum motivo devido à companhia ter cancelado o voo, por exemplo. Restituição da passagem.